Problemas não resolvidos podem te afetar por toda uma vida, e principalmente em momentos cruciais para o seu progresso. Estes entrarão em jogo como uma forma de avaliar se você realmente é um jogador apto a receber uma oferta, uma proposta ou ser solicitado com um pedido. Muitas das vezes você nem percebe isso acontecendo, mas a real é que nos bastidores é onde realmente são pensados a quem oferecer as oportunidades. Por isso, se não quer ser afetado pelos seus problemas, para que assim tenha isto em seu progresso, fique comigo até o final desse vídeo. E caso seja novo no canal, peço que se inscreva e deixe o seu like, por favor. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Não seja afetado. Emocionalmente, pelo seu passado no seu momento presente. Cair nessa armadilha é como querer pegar um ônibus para chegar em algum lugar, sendo que este está andando de marcha ré e na direção oposta do seu objetivo. Entende? Em outras palavras, se tem algo que essa atitude pode te proporcionar, é somente que a sua vida ande na direção oposta a que você gostaria. A atitude correta a se ter nesse momento é demonstrar que você é maior do que o erro que teve, tendo a humildade para se desenvolver enquanto ser, pois indivíduos que se importam demais demonstrando insatisfação por alguém ter tentado abalar com um erro seu do passado somente provam que não melhoraram nada em suas atitudes e ações em relação àquela falha, por isso, se importe menos, somente o suficiente para provar a si mesmo de que melhorou. Não seja afetado pelo seu estresse. Indivíduos medíocres estão a todo instante sendo prejudicados pelos seus péssimos atos e comportamentos, pois ainda não desenvolveram a sua maturidade emocional para lidar e até mesmo suportar as preocupações e problemas do dia a dia eles se deixam abalar muito facilmente e às vezes até mesmo uma palavra mal compreendida é capaz de provocar alterações na sua afeição temperamento e tom de voz mudando completamente o seu humor logo se realmente você quer ser alguém evoluído e racional precisa urgentemente parar de ser tão emocionado assim e começar a ter o domínio de suas expressões e reações. Não seja afetado pela sua falta de esforço. Se você tem algo importante para fazer, levante a sua bunda do sofá e faça, porque certamente, caso não faça suas próprias obrigações, você não chegará a lugar nenhum que deseje, pois a primeira qualidade das pessoas bem-sucedidas é que elas fazem as suas coisas, não deixando para depois e, se possível, até mesmo adiantando muito trabalho só para poderem se sentir adiantadas e, assim, tirar um bom final de semana de lazer. Não seja afetado pelo medo da mudança, pois a irracionalidade em pensar que uma mudança sempre será algo negativo te impede de aproveitar ao máximo o potencial que aquela situação tem em sua vida, já que ao exigir mais de seu desempenho, ela também te entrega maiores resultados. Esses que, agindo de corpo mole ou amedrontado, você normalmente não teria. Quem é inteligente pensa sempre no melhor cenário que aquela mudança é capaz de trazer em suas vidas, justamente para sair na frente de outros indivíduos que, digamos, também disputa o mesmo cargo Não seja afetado Pela síndrome do conquistador Isso é Querer estar sempre no controle de tudo O tempo todo Pois agir dessa maneira Somente te tornará Uma pessoa autoritária Que é vista de mal forma Tal essa Que sempre deseja mandar em tudo E em todos E que somente o que ela faz É o certo Saiba dar espaço para as pessoas executarem em conjunto tarefas com você, pois sabe o que pode acontecer caso fique ouvindo demais a sua voz, se tornar uma pessoa sozinha e que ninguém deseja estar ao lado. E cara, na boa, é ninguém mesmo, porque me diz uma pessoa que você conhece e que gosta de ser mandada. Exatamente, nenhuma, pois os indivíduos têm vida própria e vontades próprias, não seja afetado pela preocupação excessiva, já que, em grande parte, a própria inércia é capaz de resolver muitos problemas seus. Pois, afinal, cerca de 95% das coisas que você julga merecer a sua preocupação é algo do qual nem mesmo requer tanta dor de cabeça para resolver, pois é algo simples, somente exige que faça o que sabe que deve fazer, Tá, mas Jovem Cultural, ainda existem 5% que merecem minha atenção. Pois bem, já que estes merecem sua atenção, foque a sua atenção nelas. Gaste a sua energia com elas pensando em coisas que podem solucioná-las. Não seja afetado pela desconfiança. Pois imagine só, para conseguir o emprego dos seus sonhos, você estudou, fez faculdade, pós-graduação, e se qualificou em todas as exigências para uma vaga e, além do mais, estudou no tempo livre para passar na prova, a fez e passou. Muito bem, agora você é um dos que irão fazer a entrevista presencial, porém, ao chegar no local da entrevista, começa a duvidar da sua capacidade, reparando nos outros candidatos e pensando o quão devem ser mais qualificados do que você, e ao chegar a sua hora de ser entrevistado, começa a gaguejar, não conseguindo raciocinar uma simples resposta. Perceba que você, dentre os candidatos, era o mais qualificado, mas a sua desconfiança fez com que somente focasse na sua dúvida, alimentando a chance de não conseguir passar. E adivinha, foi o que exatamente aconteceu. Você não foi aprovado sendo que não tinha nenhum motivo para ser tão pessimista e duvidoso. E bom, espero que essa mensagem possa te ajudar, de alguma forma, e se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. Um grande abraço, do Jovem Cultural, eu vou ficando por aqui, e te vejo no próximo vídeo.